Fique ligado nesse vídeo, porque eu vou compartilhar com você os 10 fatores que impedem o sucesso de muitos treinamentos. Esse vídeo faz parte de uma websérie de seis episódios que eu e o nosso time vamos compartilhar com você o que a gente percebe na prática, que impacta as ações de treinamento desenvolvimento nas organizações. Se você é um profissional de treinamento e desenvolvimento, provavelmente você deve ter o desafio, assim como nós, de gerar impacto, de gerar transformação. E se esse é o nosso primeiro contato, muito prazer. Meu nome é Carlos Cruz, eu sou CEO e fundador da Bravende e nós temos treinado milhares de profissionais. Nos últimos cinco anos foram mais de 200 mil profissionais treinados, de centenas de empresas, né? nós aplicamos muitos treinamentos e a provocação de hoje é fazer com que você reflita quais são os pontos que você está fazendo bem e quais são os pontos que você pode melhorar na sua atuação. Vamos lá? E para começar, eu quero compartilhar com você o primeiro fator que impede o sucesso de um treinamento. Que é realizar diagnósticos superficiais. Imagina que quando nós vamos é, fazer um mapeamento das necessidades para que depois possamos desenhar Soluções de capacitação, trilhas, programas de desenvolvimento, é como se fosse um iceberg a organização ou as pessoas nas quais a gente está se relacionando ou que a gente está mapeando. É muito comum um profissional, às vezes, pede para a gente precisamos de um treinamento de comunicação ou precisamos de um treinamento de feedback. Isso é a ponta do iceberg. Peraí, um treinamento de feedback para quê? Um treinamento de comunicação para quê? Para quem? A gente precisa entender melhor quais são as reais necessidades. Mas eu vou te contar um exemplo. Eu me lembro de uma grande organização que nos procurou e disse nós estamos com muito problema com o nosso time de vendas porque eles não estão conseguindo fechar negócio. Eles estão precisando de um treinamento de como lidar com as objeções. Falei, ok, para que a gente possa né, desenhar essa solução de aprendizagem, eu queria fazer um diagnóstico junto do nosso time e a gente fez. Nós fomos analisar. É, o que, que estava acontecendo, como que era o processo, quais eram os indicadores de resultados, e a gente foi observar a atuação desses profissionais para a gente identificar quais eram as competências que eles precisavam desenvolver. E aí nós percebemos que lidar com as objeções era algo que eles acreditavam que era o problema. Quando nós fomos nos aprofundar, a gente percebeu que o problema era muito mais embaixo. O time não tinha total domínio do portfólio de soluções, Faltava o time saber investigar melhor os clientes dessa organização. Eles tinham dificuldade em negociar e aí eles tinham medo de perder o um negócio, então tinham questões emocionais envolvidas. Esses profissionais estavam se escondendo atrás das ferramentas de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo. Eles não estavam sabendo usar os vários canais de comunicação e diversos outros fatores. E aí a gente percebeu que... O diagnóstico não era apenas é, resolver a questão de como lidar com as objeções. Era desenvolver diversas outras coisas. Aí nós fomos observar como que era o modelo de gestão, de acompanhamento das lideranças desse time. E aí nós identificamos várias oportunidades de melhorias e com isso a gente conseguiu desenhar uma solução de aprendizagem mais específica. E eu pergunto para você... Será que você é aquele profissional que identifica uma competência, define o um público-alvo e vai em busca de uma solução? Ou você é aquele profissional que realmente se aprofunda nas várias necessidades que a empresa tem, de acordo com os diversos interlocutores, diversos clientes internos, os diversos profissionais, níveis hierárquicos, né? Porque a gente entende que é muito diferente desenvolver programas para o nível estratégico, nível tático, nível de operação, de execução, e, com isso, fazer um diagnóstico bem específico. Depois disso, a gente passa para o segundo fator. Porque se o diagnóstico não é feito de forma adequada, vai ficar difícil estabelecer os objetivos de aprendizagem. Então, o segundo fator que impede o sucesso de um treinamento é a falta de objetivos claros de aprendizagem. Se a gente não sabe claramente qual é a necessidade, como que a gente vai definir os objetivos? Fica difícil. Então, os objetivos, antes de a gente pensar em qualquer tipo de solução, é após as soluções de aprendizagem que a gente vai oferecer, após as ações de desenvolvimento, os profissionais estarão aptos a quê? E aí a gente precisa ter clareza se a gente vai trabalhar hard skills, soft skills, mas mais do que isso, a gente vai desenvolver treinamentos que vão impactar na cultura, esse é um dos objetivos, ou a gente vai preparar os profissionais porque eles precisam aprender a usar uma nova tecnologia, porque a empresa está mudando um processo. Com isso bem definido, fica mais fácil para a gente buscar, desenvolver e criar uma solução de aprendizagem. Só que a gente precisa também entender que cada empresa e cada área dentro de uma empresa tem um contexto. Então o terceiro fator que impede o sucesso de um treinamento é a falta de contextualização. Imagina o seguinte, determinado profissional aplicou um treinamento de liderança em determinada empresa. Será que o mesmo treinamento se aplica na outra? Claro que não. Por quê? Porque você tem modelos de gestão diferentes, você tem um modelo organizacional é, diferente do outro, nenhuma empresa é igual à outra, você tem níveis de maturidade diferentes, do negócio, da empresa, uma coisa é né, desenvolver um treinamento como startup, outra coisa é uma empresa que já está consolidada, tá precisando se reinventar. Mas mais do que isso, quando a gente fala de contextualização, tem muito a ver com adequação de repertório. Nós treinamos muitos negociadores, não só quem vende, né, quem lidera, mas quem compra também. Então imagina, uma coisa é eu negociar, compra de determinado produto que eu vou revender, e eu sou de um grande varejista. Outra coisa é eu contratar serviços especializados. Eu preciso entender qual é o contexto para poder adequar o repertório, adequar as soluções de aprendizagem. Isso feito, é muito importante a gente descobrir qual é o quarto fator, que tem a ver com desalinhamento com a estratégia e a cultura da empresa. Mesmo que o treinamento é para desenvolver uma habilidade específica, a gente precisa entender o contexto e, se possível, compreender os direcionadores estratégicos da companhia entender a cultura dessa organização porque isso vai nos ajudar a ser muito mais certeiro naquilo que a gente vai criar de ações de desenvolvimento e treinamento né, em diversos formatos então é muito importante você ficar atento será que você conhece exatamente quais são as estratégias da sua empresa ou quando você vai aplicar um treinamento em alguma organização você é um fornecedor você sabe exatamente Quais são as estratégias dessa empresa? Você consegue esse acesso? E você utiliza isso de forma estratégica e tática naquilo que você propõe? Muito bem, já falamos aqui de quatro fatores. O quinto fator, depois que você define né, uma solução de aprendizagem, você precisa gerar engajamento. Então, qual é o fator que impacta muitos treinamentos? É a falta de engajamento pré e pós treinamento. Imagina o seguinte, chega um profissional num treinamento presencial, online, ao vivo, ou entrar é, numa trilha em EAD, por exemplo, né? ensino à distância, e ele não sabe por que ele está ali, ele não tem clareza do que ele precisa aprender. O que acontece? Vai ser muito desafiador gerar engajamento. Então, a gente precisa se preocupar antes do profissional ser treinado, quando ele é treinado e depois, como acompanhar, como criar condições e como fazer um engajamento 360 graus? Imagina que um profissional vai participar de um treinamento ele volta para o dia a dia e aí o líder diz, diz o seguinte, ó, oh, esquece o que você viu lá porque a gente precisa fazer tal e tal coisa. Você já deve ter visto isso acontecer. Faltou o quê? Um alinhamento. Faltou o quê? Um engajamento 360. Um outro fator que impacta o sucesso de um treinamento, como eu falei anteriormente, é a falta de gestão e acompanhamento. Imagina que o líder não está engajado, não sabe o que o profissional do seu time vai aprender, por que ele vai aprender, Porque ele precisa desenvolver determinadas habilidades, adquirir determinados conhecimentos. Quando ele volta para o dia a dia, esse líder não acompanha, a empresa não cria mecanismos de suporte para que esse profissional possa colocar em prática aquilo que ele aprendeu. O acompanhamento é muito importante a disponibilização de ferramentas e diversas outras coisas para esse acompanhamento. Um outro fator que impede o sucesso de um treinamento é a falta de alinhamento entre diferentes áreas da empresa. A liderança estratégica está olhando para uma direção e espera determinada ação do seu time. Aí a gente tem uma outra área, que é uma área de apoio, que tem uma outra expectativa. Você tem uma outra área... Que tem outro determinado é, desafio. E aquele profissional, ele atua tendo interface com as diversas áreas. E essas áreas não se comunicam. E não tem alguém que facilita para descobrir o que, que cada um imagina que é importante fazer esse alinhamento. Então, o desalinhamento entre as áreas é muito importante. É muito importante você ficar atento, para quê? Para que você consiga gerar alinhamento. Nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, como gerar esse alinhamento. Um outro fator que impede o sucesso dos treinamentos é quando tem muita teoria e pouca prática. É isso mesmo. Muita teoria e pouca prática. Eu costumo falar que o segredo de um treinamento tem uma chave. Tem uma chave para você ter sucesso no treinamento. Chave significa C de conhecimento, H de habilidade, a de atitude, V de valores e o E de engajamento. Então, conhecimento tem a ver com a teoria, o saber, ter conhecimento. Habilidade, saber fazer. Tem a ver mais com conhecimento operacional, com você colocar em prática, você desenvolver determinadas competências, técnicas, comportamentais, relacionais. Só que não adianta você saber tudo isso se você não tem atitude. Atitude que é o querer fazer. Só que se isso não está alinhado com seus valores, com os valores do profissional, com os valores da companhia, fica difícil gerar engajamento. E aí, se você gera engajamento, eu costumo falar que essa é a chave do sucesso de um treinamento. E tem diversos outros fatores. Então, a prática é, é muito importante, porque, segundo o filósofo chinês Lao Tse, saber e não fazer ainda não é saber. Mas vamos lá, que não para por aí. Você já deve estar pensando, puxa, será que algum desses fatores está impactando os meus treinamentos? Continue refletindo. Um outro fator que impacta no sucesso do treinamento é o despreparo dos facilitadores. E esse despreparo pode estar relacionado à falta de conhecimento daquilo que ele está falando, falta de conhecimento do negócio, mas principalmente falta de conhecimento do participante. Conseguir colocar o óculos do participante. Inclusive, o último vídeo dessa websérie, nós vamos falar sobre uma ferramenta prática para a gente olhar com a ótica do participante e desenhar a jornada de aprendizagem para que a experiência do participante seja muito mais efetiva e a empresa alcance os resultados, a sua área se torne uma área cada vez mais estratégica. E esse despreparo pode ser ainda despreparo de uso da tecnologia, porque hoje o treinador ele tem que ser multicanal, porque o conhecimento não está mais num instrutor, num professor, ele está descentralizado, ele está na internet, ele está nas relações entre as pessoas, está em todo lugar, é o conhecimento empírico, do jeito que os profissionais atuam, né? do jeito que as pessoas se comportam na organização, né? que tem a ver com a cultura, o conhecimento está aí. E aí o, o, o treinador, o facilitador passa a ter que ser alguém não só que leva conhecimento, mas que consegue conectar, facilitar e fazer com que os participantes aprendam a aprender. Claro, ele leva conhecimento, compartilha ferramentas, trabalha processos, uma série de coisas. Trabalha questões comportamentais, desenvolve questões comportamentais, né, competências junto aos profissionais, e isso vai acabar impactando também no último fator, que são os formatos inadequados. Tem cliente que fala assim para mim, fala Carlos. EAD não funciona. Peraí, não funciona para quê? Não, não funciona porque o pessoal não consegue ficar muito tempo no, assistindo o vídeo. Fala, tá, mas peraí, você tá querendo compartilhar conhecimento, você quer desenvolver habilidade? Não, então aí o pessoal vai pro treinamento online, é, a pessoa não tem muita atenção. Bom, vamos lá. Não é que o EAD, o treinamento online ao vivo, presencial é melhor ou pior. Tem mais ou menos adequado. Como nós fazemos na Bravend. A gente trabalha no formato multiplataforma. Tudo aquilo que é conhecimento, a gente desenvolve peças assíncronas, que pode ser vídeo aula, pode ser um infográfico, pode ser um podcast, pode ser um material, pode ser qualquer coisa que a gente disponibiliza para que o profissional tenha acesso e consiga adquirir conhecimento. E nos treinamentos online ao vivo, presenciais, que são momentos únicos, a gente trabalha o desenvolvimento de habilidades, a gente trabalha é prática, a gente aproveita para fazer simulação, aplicar jogos e fazer com que os participantes aprendam entre si através das interrelações. Isso é muito importante. E não só isso, a gente precisa preparar multiplicadores, guardiões. A gente precisa tornar a todas as pessoas na empresa educadores, pessoas que aprendem, treinadores, facilitadores e criar as condições para que os profissionais consigam aprender em diversos formatos. Então não existe melhor, existe mais ou menos adequado. Entender qual o perfil do profissional, quanto tempo você tem para treinar, como que você pode desenvolver esse profissional com base nos recursos que você tem disponível, tempo, dinheiro e diversas outras coisas. Agora que você conheceu quais são os 10 fatores que impedem o sucesso de um treinamento, eu quero lhe perguntar, Quais desses fatores que se você dedicar um pouco mais de atenção, de energia e melhorar, você poderá ter muito mais sucesso nos treinamentos? Então vamos relembrar. O primeiro deles é o diagnóstico superficial. O segundo, falta de objetivos claros de aprendizagem. Terceiro, falta de contextualização. Quarto, desalinhamento com a estratégia e cultura. Quinto, Falta de engajamento, pré e pós treinamento. Sexto, falta de gestão e acompanhamento. Sétimo, falta de alinhamento entre as diversas áreas da empresa. Qual que é o oitavo? Muita teoria e pouca prática. Qual que é o nono? Despreparo dos facilitadores. E o décimo, formatos inadequados. Reflita sobre isso e assista os próximos vídeos porque você vai ter dicas muito interessantes de como melhorar cada um desses fatores e vai ser um prazer, vai ser um prazer contribuir com o desenvolvimento das soluções de aprendizagem que você oferece e gerar mais impacto na organização que você atua, que você representa, que você atende. Um grande abraço e até breve!